Here it comes. Boom shakalaka. Depois de fazer Bulls, Sixers, Pistols, Spurs e Knicks nos últimos dois meses, eu dei uma pausa nas seleções de times, mas eu não dei uma pausa nas seleções. Decidi retomar um tema, dois anos depois, em janeiro de 2018, eu fiz um vídeo, o único vídeo até hoje, de seleção de número. Eu fiz os melhores camisa 23 da história da NBA. E hoje eu lanço o meu segundo vídeo de seleção Os melhores 32 da história da NBA. E aí vocês me perguntam, mas por que especificamente o número 32? Eu andei vendo sim outros números, eu vi o 33, o 34, o 3, o 1, o 0 e o 32 é o melhor porque ele tem jogadores em todas as posições diferentemente de todos esses números que eu falei. Peguem o 34, por exemplo. Tem Hakim Olajuwon, tem Shaquille O'Neal do Lakers, tem Charles Barkley, tem Yannis Antetokounmpo, tem Paul Pierce. Mas não tem armador, o mais perto de um armador é o Ray Allen, então eu escolhi o 32 porque tem jogadores em todas as posições e dá para montar um elenco completo. Deu para entender, né? Então vamos lá para a seleção dos melhores 32 da história da NBA. O armador, obviamente, é Magic Johnson, 13 temporadas pelos Lakers, incluindo a volta aos 36 anos depois de 4 temporadas afastado após contrair o HIV, 5 vezes campeão, sendo 3 vezes MVP das finais, 3 vezes MVP da temporada regular, 12 vezes All-Star, 10 vezes nos All-NBA Teams, ele liderou a NBA 4 vezes em assistências, 2 vezes em roubos de bola e ele é um Hall of Famer. O shooting guard é Richard Hamilton, que começou nos Wizards, foi para os Pistons e encerrou nos Bulls, ele teve maior destaque no Detroit Pistons, onde foi campeão em 2004, foi também três vezes um All-Star, nesse período foi duas vezes jogador da semana e liderou uma temporada em porcentagem de arremessos de três pontos. Agora o meu Small Forward titular, ele jogou a carreira inteira na NBA com o número 6, mas antes disso, antes de ir para a NBA, ele jogava na ABA. Foram cinco temporadas na ABA usando o número 32, ele foi um dos melhores jogadores da ABA, quiçá o melhor, então achei justo colocá-lo nessa seleção por causa disso. Estou falando de Julius Irving, Dr. J, começou no Virginia Squires, na ABA, depois foi para o New York Nets antes de migrar para a NBA. Nesse período de cinco anos na ABA, ele foi duas vezes campeão com os Nets, três vezes o MVP da ABA, duas vezes MVP dos Playoffs, na ABA o MVP dos Playoffs existia e não o MVP das Finais, cinco vezes All-Star, cinco vezes nos All-ABA Teams, e ele é um Hall of Famer, além da bela carreira na NBA com o Sixers, que rendeu um título e um MVP. O Power Forward é Karl Malone, 18 temporadas pelo Utah Jazz com o número 32, ele jogou a última temporada pelos Lakers, mas lá ele usava o número 11 foi duas vezes campeão da Conferência Oeste, ou seja, duas vezes finalista da NBA, foi duas vezes MVP em 97 e 99, 14 vezes um All-Star, 14 vezes os All-NBA teams, quatro vezes nos times de defesa e ele também é um Hall of Famer. O pivô é Shaquille O'Neal, Orlando Magic, Miami Heat e Phoenix Suns. Só vale esses três times porque o cheque do Lakers era o número 34, o dos Cavs era o número 33 e o dos Celtics era o número 36. Com o número 32, o Shaq foi uma vez campeão, com o Heat, além do título do last de 95 pelo Magic, ele foi Rookie of the Year, ele foi oito vezes All-Star, com o 32, das 15 vezes da carreira inteira dele, seis vezes nos All-NBA Teams, ele liderou uma vez a liga em pontos por jogo e ele é mais um que está no Hall da Fama. Aproveitando o gancho, aproveito para dar um salve que eu estava devendo. Semana passada eu fiz um post na comunidade com essa foto e pedi para dizerem o ano, o jogo e a circunstância dessa foto o primeiro a acertar foi o Gabriel Rope, 94-95, Magic vs. Houston, Nick Anderson perdeu quatro lances livres. Eu vou dar um salve extra para a resposta mais completa, que foi a do Gabriel Santos. Ele descreveu toda a situação, os lances livres perdidos pelo Nick Anderson, a cesta de 3 do Kenny Smith, o tapinha da vitória do Hakim Olajuwon, fica aí o salve bônus para o Gabriel. E o Shaq jogava nesse Orlando Magic, por isso que eu falei que tinha um gancho. Então o time titular é Magic Johnson, Richard Hamilton, Dr. J. Julius Irving, Karl Malone e Shaquille O'Neal. Vamos para os oito reservas. Armador Jason Kidd do Phoenix Suns. Foi difícil achar um armador número 32 para o banco, então fiquei com o Jason Kidd do Phoenix Suns. Só no Suns ele usou o número 32. No breve período dele em Phoenix, ele foi três vezes All-Star, três vezes All-NBA Teams, três vezes nos times de defesa, uma vez jogador do mês, três vezes líder em assistências por jogo e também está no Hall da Fama. Shooting guard Fred Brown, do Seattle Supersonics, foram 13 temporadas todas em Seattle, uma vez campeão em 79, uma vez All-Star, uma vez líder em porcentagem de 3 pontos na primeira temporada que teve a linha de 3 pontos, né, que foi 79-80. Ele ficou com 44,3%. Small forward, Shane Elliott, jogou 12 temporadas na NBA, 11 nos Spurs e uma nos Pistons, no meio disso tudo. Foi uma vez campeão com os Spurs em 99, foi duas vezes um All-Star em 93 e 96, ficou no all Rookie Second Team, segundo time de rookies, e foi uma vez jogador da semana em 1992. Outro small forward, Billy Cunningham, Philadelphia 76ers e Carolina Cougars. No meio da carreira na NBA, ele teve uma passagem na ABA de duas temporadas no time de Carolina. No currículo, ele tem um título de campeão da NBA, um prêmio de MVP da ABA, cinco vezes All-Star, quatro na NBA e um na ABA, ficou quatro vezes nos All-NBA Teams e uma vez no All-ABA Team, e é mais um que está no Hall da Fama. E é por causa do Billy Cunningham, que usava o número 32, que o Julius Erving não pôde usar o número 32 ao chegar na NBA no Sixers. Na verdade eu não sei, porque o Cunningham parou de jogar em 75-76 e o Julius Irving chegou em 76-77, isso não impediria eles de usar o número 32, mas talvez os Sixers já estivessem pensando em aposentar o número 32, o que teria feito o Julius Irving usar outro número, vai saber. Power Forward, Blake Griffin, só valem as primeiras 8 temporadas com os Clippers, lá ele usou 32, desde então nos Pistons ele é o número 23. Com o 32, ele foi Rookie of the Year, 5 vezes All-Star, 4 vezes All-NBA Teams, uma vez jogador do mês e seis vezes Rookie do Mês, ou seja, todos os meses na sua temporada de estreante. Outro power forward, Kevin McHale, sempre no Boston Celtics, 13 temporadas em Boston, foi três vezes campeão. Foi duas vezes melhor sexto homem, antes de se tornar definitivamente um titular. Sete vezes All-Star, uma vez no All-NBA Team, seis vezes nos times de defesa e também está no Hall da Fama. Restam dois pivôs, primeiro o Bill Walton, Portland Trail Blazers e San Diego, depois Los Angeles Clippers. Ele foi uma vez campeão em Portland em 77, sendo o MVP das finais, MVP em 78, duas vezes nos All-NBA Teams, duas vezes All-Star e está no Hall da Fama. No Boston Celtics, o Bill Walton, onde ele encerrou a carreira, ele era o número 5, porque o 32 era justamente o Kevin McHale que eu acabei de falar. Para finalizar, Carl Anthony Towns, pivô do Minnesota Timberwolves, ele está na sua quinta temporada na NBA, ele foi Rookie of the Year em 2016, já foi um All-Star duas vezes até agora, ficou uma vez nos All-NBA Teams, tem quatro prêmios de jogador da semana e, assim como Blake Griffin, foi seis vezes o Rookie do mês, todos os meses. O Carl Anthony Towns usou o número 24 em um jogo em homenagem ao Kobe Bryant, pouco após o falecimento dele. Finalizada a seleção dos 32 de todos os tempos, Magic Johnson, Richard Hamilton, Julius Irving, Carl Malone, Shaquille O'Neal, Jason Kidd, Fred Brown, Sean Elliott, Billy Cunningham, Blake Griffin, Kevin McHale, Bill Walton e Carl Anthony Towns. Quanto a camisas aposentadas, todos que eu citei nesse vídeo têm, exceto o Jason Kidd pelo Phoenix Suns, o Blake Griffin pelos Clippers, que talvez seja no futuro, e o Carl Anthony Towns pelos Wolves, que está com a carreira em andamento. Menções Honrosas Christian Leitner, ele foi um All-Star, ele foi membro do Dream Team e eu já fiz um vídeo sobre a carreira dele aqui no canal. Charles Barkley usou o 32 por um breve período em homenagem ao Magic Johnson, que se afastara da NBA devido ao HIV. E por que não, Rolando, o Rolando Ferreira, o primeiro brasileiro a jogar na NBA pelo Portland Blazers, ele usava o 32. Então é isso, seleção do número 32, pronta. Eu tenho uma ideia de fazer um próximo vídeo duelando o time do 23 e o time do 32 e vendo quem vence uma série melhor de sete. Para isso eu usaria o site What If Sports, que eu já utilizei num vídeo aqui no canal, acho que faz mais de dois anos, quase três anos atrás. Quando eu tiver um tempinho extra, eu faço esse duelo 23 versus 32 e vejo quem seria o número vencedor. Valeu então, quem que assistiu a mais esse vídeo, nos vemos no meu próximo. Abraço.